E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir ao terceiro round, Prado vs Magrão, rapaziada. Bora lá. Bom, não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Você tá ligado, ego. Lá... Bravo, bravo, bravo. No meu quarto sozinho com depressão. E agora vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Bravo demais, fatal, de insano do Prado. Round absurdo, rapaziada. Você tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça Ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei Você teve um infarto, você tava... Bravo, cê bravo forçado, No tipo infarto, o coração tá paralisado Petificado, tá trancado a chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então da hora... Bravo só que a nave vai chegar, mas meu parceiro Sua autoestima, você também tem que saber dosar porque nessa mesma gente, aí você já deu brecha e mosca, cachave lixa, nas árvores de coração de bosta. Insano, insano, insano. Aí você vai ver sentimento e disposição, vai roubar meu coração. Você é vacilão, homem oh, de lata, nunca vai ter o peito do leão. Brato demais. É, Fatality absurdo do Prado, rapaziada. A round insano do Magrão e do Prado. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Mais um react aqui, rapaziada. E deixa nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do carro do e do Sul HD. Obrigado a todos pelo, e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou.